Absurdo. É, a gente, o Rio Grande no ar fica por aqui. Muito obrigado pela audiência, pela atenção volta amanhã a partir das seis e meia. Um beijo. Uma ótima segunda-feira, maravilhosa semana. Até amanhã. Olá, o fala Brasil, está no ar. Bom dia, bom dia, Mariana. Bom dia, Sérgio. Bom dia a todos. 1.127 mortes. 19.